No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a configuração das câmeras PTZ por conexão de LAN. Ainda utilizando a controladora kb a conexão por LAN utiliza o protocolo RS232. Para configurar cada câmera, precisamos ter um switch desktop. É importante que a câmera que você utiliza esteja conectada ao switch. E a controladora também, pois iremos configurar as duas e que elas se conversem. Agora no seu navegador vamos acessar o seguinte IP, na barra de link você vai escrever 192.168.1.162. Nesse momento com o site aberto é preciso fazer um login, que é padrão de fábrica. Então no login você vai colocar admin e a senha também é admin. Pronto, agora na interface do site nós precisamos acessar config, depois em network e depois em eth, que é a aba de ethernet. E aqui na parte das configurações, eu vou deixar o passo a passo para você dar uma olhada. É sempre importante lembrar, a única coisa que você vai modificar é o endereço de IP, que pode ser 162, 163, 164, dependendo de quantas câmeras você for configurar. Salvando, pronto. Já está pronto para ser utilizado. Agora na controladora nós iremos acessar o menu clicando a tecla por 3 segundos, ir até a Internet Settings, Configurar o IP da câmera de acordo com o que você já configurou no site. Se é 162 você vai deixar 162, se for 163 você vai deixar 163. Fazendo isso pronto, a controladora vai conversar normalmente com as câmeras que você quer utilizar. O legal também é que essas câmeras podem ser utilizadas com uma mini switcher, por conta da sua saída HDMI ou sua saída SDI, então se você quer utilizar elas também numa mesa de reunião ou até mesmo num podcast. Você pode utilizar as mesmas. E ela também tem uma saída USB 3.0 para vídeo. É só conectar no seu notebook ou desktop e pronto. O seu software de transmissão já vai reconhecer ela. E aí, gostou desse vídeo? Consegui sanar todas as suas dúvidas de como configurar e utilizar essas câmeras PTZ? Se sim, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.